Olá, tudo bom? Eu sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou explicar sobre funções orgânicas. Se você tem interesse nesse assunto, assista esse vídeo até o final, que eu vou te explicar isso através de um exercício do Enem. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. A função química presente no produto que representa o biodiesel é letra A, éter, B, éster, C, álcool, D, cetona, E, ácido carboxílico. Agora vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar qual vai ser a letra correta e como fazer esse exercício. Bom, um triglicerídeo é o que? Um, tri, éster. um, dois, três, porque a função éster é C, dupla O, O, e uma cadeia qualquer. Então, o triglicerídeo é um triéster. Ele mais um álcool de cadeia curta vai formar o quê? O biodiesel e o glicerol ou glicerina. O que é um biodiesel? Um biodiesel é um triéster. Há um éster aqui de novo. Ó. Um, dois, três. Um triéster. E o glicerol é o quê? Um álcool. Porque o OH é um, um álcool. Então, a letra correta é a letra B, ST. Bom, espero que tenha gostado. Assine meu canal, clique no link abaixo e até o próximo vídeo.